Afinal, alongador peniano, funciona ou não funciona? Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal alfa sem limites eu sou o frota e hoje pessoal eu vou dar o meu depoimento para vocês sobre o alongador peniano pessoal se ele funciona ou não funciona então já se inscreve no canal e curte esse vídeo galera o problema do pênis pequeno é um problema que afeta milhares ou se não milhões de homens pelo mundo galera e a gente sempre pesquisa alguma fórmula de como fazer aumentar né pessoal o pênis e a gente vê algumas formas mirabolantes, pessoal. E eu há um tempo atrás, eu resolvi adquirir o alongador peniano, galera. É, na internet mesmo, eu fiz a compra dele. É, eu segui certinho a bula de como utilizar ele, pessoal. E eu comecei a utilizar. Só que eu notei que estava me machucando muito, pessoal. É, eu li a, a a, o jeito de fazer ele certinho galera e estava me machucando muito eu não estava vendo resultado pessoal uma semana depois eu resolvi parar galera eu, aí tipo eu fiquei frustrado aí eu falei vixe, agora não tem como eu é, aumentar o tamanho do meu pênis pessoal assim pesquisando mais na internet eu achei um treinamento que era o um método bem dotado pessoal que na época fa fazem dois anos isso na época falava que é um treinamento natural tá pessoal que você vai fazer na sua casa mesmo é, sem nada químico nada dessas coisas tá galera apenas com exercícios pessoal você seguiu passo a passo do treinamento lá então resolvi adquirir pessoal esse treinamento e eu fui Começar a ver resultado, pessoal. E eu fiquei admirado, né, galera? Porque eu não sabia que tinha como aumentar e engrossar o tamanho do pênis apenas com um tratamento, pessoal. Se você não sabe onde adquirir esse tratamento, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá, galera? Não é algo que você recebe na sua casa. É algo que você vai receber os exercícios no seu e-mail, tá, pessoal? Assim que você fazer a compra lá. Vai estar explicando tudinho lá no site, pessoal. Então... Clica aqui que, assim como eu tive um aumento pessoal, eu quero que vocês também tenham, porque afinal eu fiz esse canal aqui para ajudar vocês a terem um melhor desenvolvimento, tá pessoal? No sexo, é, no aumento peniano, na ejaculação precoce, pessoal. Então, eu não recomendo o alongador peniano, pessoal pelas as minhas experiências que eu tive negativa pessoal talvez você é, tenha outras aí mas é, eu não tive resultado e só me prejudicou pessoal que começou a doer muito a minha parte íntima e eu não gostei muito então é, se você queria saber se esse alongador peniano funciona pessoal eu não te aconselho a comprar ele eu te aconselho a você fazer um método natural pessoal que eu vou deixar aqui na descrição Tá certo, galera? É isso, eu espero ter ajudado todos vocês. Se liga que tá tendo vídeo toda semana aqui no nosso canal. E tamo junto!